Olá, eu sou a Maria do blog, Love Maria e hoje vou-vos dar 10 ideias de fundos que vocês podem fazer em casa para as vossas fotos. Por isso, se vocês quiserem ver como é que eu fiz este e outros fundos, é só continuar a assistir e espero que gostem. a começar pelo fundo metalizado e para isso só precisam de um parasol de carros. E o que é que vocês vão precisar para usar este fundo e mais alguns? Vamos ter que criar uma espécie de estendal, como se vocês estivessem a estender roupa e para isso eu usei dois ganchos de roupa, um em cada lado e uni-o com um fio. Usei um novelo de algodão, mas vocês podem usar qualquer tipo de fio e depois com algumas molas eu prendi o meu parasol no estendal. E este é o resultado final. Para além de termos um fundo com um efeito acinzentado, metalizado, também temos com alguns efeitos no fundo, com algumas luzes, o que cria uma foto ainda mais especial. E só com um parasol de carros. <risos> o próximo fundo é fundo com transparência. Eu utilizei este fundo com algumas truninhas que comprei há cerca de um mês numa loja e só tinha utilizado uma vez para uma foto, mas desta vez decidi prender com duas molas num sítio alto, neste caso foi o meu candeeiro. Depois coloquei-me atrás do tecido, fiz alguns movimentos e coloquei também o tecido sobre a câmara para criar este efeito. Vocês ficam focados e depois o tecido fica a envolver-vos de alguma forma e acho que fica um efeito muito, muito bonito. Vocês também podem fazer movimentos atirando o tecido de um lado para o outro, como ele é muito leve e ele ainda demora um bocadinho a cair e vocês podem apanhar esse movimento com a vossa câmara. A próxima ideia que eu tenho para vocês é um fundo branco. Uma foto de retrato, uma foto de meio-corpo, ficam sempre bem, podem ter certeza. E dependendo de onde está a vossa luz principal, vocês conseguem tirar fotos incríveis. A próxima ideia que o fundo branco seria branco, mas com cor. E vocês podem pegar nas vossas fotos que vocês criaram com o vosso fundo branco e ir a uma app como o PixArt e adicionar essa cor ao vosso fundo. E vocês podem fazer isto de várias formas, vocês podem adicionar um filtro que tenha a cor perfeita para o vosso fundo e depois retirar com vocês com a borracha e assim feito e assim fica o fundo colorido e vocês não. E outra coisa que vocês podem fazer é adicionar mesmo uma imagem que tenha uma cor, um bloco de cor e depois vocês podem adicionar o um modo de mesclagem para parecer um bocadinho mais natural e depois novamente com a borracha retiram de vocês mesmos o fundo e é mesmo muito simples. A terceira ideia que vocês podem fazer com o fundo é fundo branco, mas com um padrão. E funciona da mesma forma. Vão ao Pixart e, em vez de colocarem um bloco de cor, colocam uma imagem. E novamente vão ao modo de mesclagem, escolhem o que vos parecer melhor, mais natural e depois novamente que o caixa é só apagar de vocês mesmos. E ficam três fotos incríveis usando só fundo branco, por isso vamos continuar agora se quiserem ter um bocadinho mais de trabalho. Vamos voltar então ao nosso estendal e o que eu vou colocar agora é outro tipo de tecido, um tecido com algum tipo de brilho, com alguns reflexos para tornar a foto ainda mais interessante. Por isso que eu fiz foi colocar no meu estendal e depois coloquei uma parte a supressão. Sair. Como eu não tenho ajuda de ninguém, eu peguei numa coisa que estava perto de mim, que era o outro tripé e simplesmente amarrei o contato para criar esta uh, curva que vocês já vão ver que fica perfeito na foto. Por isso, posicionei a minha câmera e depois só precisei de me colocar num sítio estratégico para não aparecer tanto o fundo branco e para aparecer só o azul e os resultados são estes e gostei mesmo muito foi uma forma de não tirar sempre fotos de frente para não ficar sempre fotos de frente e conseguir envolver-me na foto e no meu fundo e acho que o efeito ficou muito, muito bom Ok, outra ideia que eu tenho para vocês é mesmo que vocês não gostem tanto do espaço onde estão é possível vocês tirarem fotos em que vocês fiquem iluminados mas o vosso fundo não. Por exemplo, se vocês se posicionarem assim como eu estou, se eu fizer alguns ajustes, vocês conseguem perceber que o fundo fica escuro, quase que não dá para perceber muito bem o que é que é o um fundo, mas eu fico iluminada, que é isso que nós queremos. Por isso, mesmo que o fundo não seja uma coisa que vocês gostem, é possível vocês, com algumas técnicas de fotografia e com a edição, esconderem de certa forma o fundo. Se vocês forem para um sítio onde tem também um fundo branco também não há problema, porque vocês conseguem na mesma forma colocar o fundo mais escuro, vocês iluminados, e a foto fica perfeita. A única coisa que vocês têm que fazer é estar mais perto da fonte de luz que o vosso fundo. Desta vez eu queria criar um fundo colorido, por isso fui novamente ao meu estendal e coloquei um lençol que eu tinha da cama eu não tinha nenhum tecido grande para utilizar, por isso achei que o lençol podia funcionar mesmo muito bem. Se vocês quiserem sentar e não tirar uma foto de corpo, vocês podem também adicionar outro bloco de cor em baixo. Como eu fiz aqui, eu coloquei outro lençol de outra cor na minha cama e assim também consegui incluir a parte de baixo na minha foto. Ok, vista de cima. Para esta foto vocês vão precisar de alguém para vos tirar esta foto ou se não tiverem alguma coisa que vos ajude a tirar foto de cima para baixo sem nenhum problema eu tenho este tripé que é a minha salvação. Foi um bocadinho mais para o carro em termos de tripés mas eu aconselho muito porque dá para fazer isto, dá para colocar neste ângulo perfeito e a única coisa que eu tive de fazer foi colocar o adaptador no meu telemóvel, colocá-lo no tripé e depois deitar-me à frente do meu tripé. Desta forma, queria-vos mostrar que vocês podem usar fundo de outra forma. Não precisa ser um fundo que vocês precisem de usar nas vossas paredes, vocês podem usar o vosso chão, vocês podem usar, neste caso, os lençóis da minha cama, que são sempre mesmo muito bonitos, que eu gosto mesmo muito. Por isso, há várias formas de vocês estarem criativos nos vossos fundos. Não precisam estar sempre de pé à frente de um fundo, por isso, espero que vocês gostem desta ideia, eu gostei muito destas fotos por último, só se vocês não tiverem a mesma forma de ter um estendal, ou tiverem mesmo com preguiça máxima, eu conseiro-vos fazer uma coisa. A única coisa que vocês precisam de fazer é tirar uma foto em vossa casa. Mesmo que vocês não gostem muito de fundo, a verdade é que vocês podem colocar efeitos na vossa foto para o vosso fundo não se destacar tanto e para o escondermos de certa forma. Neste caso eu usei uns óculos que eu tenho, que tem um efeito prima, um efeito calidoscópio, e assim dá alguns efeitos de cor, alguns efeitos de luz, e alguns reflexos que ficam muito muito bem nas fotos. Outra coisa que vocês podem usar é um CD. O CD também cria vários efeitos de reflexo, luz e cor. Vocês também podem usar alguns tecidos para criar um efeito de cor na vossa foto. As possibilidades são imensas, mesmo que vocês não gostem tanto de um fundo, vocês podem sempre utilizar esses objetos ou aproveitar na edição para adicionar alguns efeitos para o vosso fundo não aparecer tanto e o destaque de ser só em vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham sorrido das minhas invenções e espero que isto prove que vocês conseguem fazer o que vocês quiserem, basta ser um bocadinho criativo e vocês conseguem ter fotos perfeitas sem sair de casa. Por isso, espero que vos inspire muito para as vossas fotos e vemos no próximo vídeo, quarta-feira.